Eu publicar diretamente, nativamente e, e agendar. O que é que tu pensas sobre isso? Por um lado, se okay. recomendas tudo automa automatizado ou mix, ou em que medida que se pode penalizar? Tem é aquela técnica que muita gente utiliza, que é no comentário colocar as hashtags? Exatamente. Embora, exatamente. Não embora se usasse que já não faz sentido, porque eu posso personalizar a propagação. Exatamente. exatamente. Mas uma essa é uma função muito desconhecida para a maioria das pessoas, exatamente. que organicamente podemos fazer target. Sim, exatamente. E exatamente. Conseguem, conseguem fazer via a nossa ferramenta. Portanto, eu escolho aqui, portanto, o meu tudo. target, ok? okay. Assim, uhum. Eu quero diferenciar o conteúdo que vai para cada uma das redes sociais, okay? ok? E eu consigo fazer essa diferenciação do meu do meu conteúdo, ok? Conseguem também a uh, uh, fazer a parte dos stickers, ok? Portanto, adicionar stickers, uhum. ok? E também conseguem adicionar emojis. Okay? E vamos ver nos próximos 2, 3 anos também surgimento de mais redes sociais, que existem imensas, de conteúdo 360, de, de VR, de AR. Tu podes criar dentro do que filas de agendamento, uhum. ok? Ou seja, imagina, tu crias uma fila de para todas as segundas-feiras